Nico Hülkenberg em Haas e Mick Schumacher fora. A parede da Fórmula 1 2023 já está definida. Olá, amigas e amigos de Grande Prêmio, Eu sou Douglas Rocha e em nosso novo vídeo falaremos da chegada de Nico Hülkenberg A Haas e até o cerre da eh, parrilla da Fórmula 1 para a temporada que vem. Mas antes, me gostaria de pedir-lhes que deixem seu like neste vídeo, suscrevam-se a nosso canal e opinem em comentários se si lhes gostam os pilotos que competirão o ano que vem. A parrilla de Fórmula 1 2023 já estava quase lista. Faltava saber quem seria o companheiro de equipo de Kevin Magnussen. Agora já não falta. Este jueves, Haas anunciou a chegada de Nico Hülkenberg, apostando por la experiência do piloto de 35 anos. Nico Hülkenberg já leva nove temporadas completas na Fórmula 1, mas já não é titular desde 2019, desde su passo por Renault. E desde então, corrió mais quatro vezes, dos em 2020 por Racing Point e dos este ano, por Aston Martin, sempre reemplazando a pilotos que foram infectados por o coronavírus. Cabe recordar que Hulk é seu piloto com mais largadas na la Fórmula 1, sem subir ao pódio, são 181. Mick Schumacher, por sua parte, não logrou convencer a Haas que merecia eh, renovar seu contrato. Em dois anos, em o equipo americano, em dois anos na Fórmula 1, sumou pontos solo duas vezes este ano em os grandes premios de Grã-Bretanha, com o octavo posto, e em Áustria, com um sexto posto. E pessoa em contra do filho de Michael Schumacher o hecho de que sufriu muitos acidentes. Eh, causando pérdidas econômicas importantes a Haas, um equipo que, há pouco tempo, dependia de pilotos pagantes. Se rumoreia que o futuro do piloto de 23 anos está em Mercedes, pero como piloto reserva, um un posto que está vacante desde a saída de Nick Debris, que vai ser titular de AlphaTauri um ano que vem. Ademais de Debris e de Hulk, eh, otras dos eh, incorporaciones a la Fórmula 1 el año que viene son Oscar Piastri, que llega a McLaren después de romper con Alpine, y también Logan Sargent, el novato americano que compitió este año en la Fórmula 2, pero aún, aún depende de la superlicencia para competir por Williams. E também há um baile de sichas com a chegada de Fernando Alonso a Aston Martin e de Pierre Gasly a Renault. Além de Mick, também se despedem Sebastian Vettel, que se retirará depois do GP de Abu Dhabi, Daniel Ricardo, despedido de McLaren, e Nicolas Latif, cujo contrato com Williams não foi renovado. Te gusta a dela da Fórmula 1 2023? Opinem nos comentários, deixem seu like eh, para este vídeo e também se inscrevam no nosso canal.